Primeira, na quarta semana está prevista uma webconferência com vocês, intitulada Discutindo a Organização do Trabalho Pedagógico na EPT. Portanto, nesta semana em que estamos, terceira, haverá o fórum Questionamentos sobre a temática proposta, onde você terá a oportunidade de postar suas dúvidas, questionamentos, inquietações e considerações sobre a organização do trabalho pedagógico na EPT. Essas contribuições, na medida do possível, serão abordadas na webconferência. É importante que você leia o material indicado. Após a webconferência da quarta semana, você deverá participar do Fórum 2, Organização do Trabalho Pedagógico na EPT, Tensões, Desafios e Possibilidades da Referida Semana. Segundo, você deverá continuar individualmente a elaboração do Memorial de Formação, que é parte da avaliação presencial. Como você já sabe, haverá um Fórum Especial de discussão, onde todos os detalhes sobre a elaboração do memorial de formação serão postados por mim. Um grande abraço!